Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos falar sobre as novidades de novembro Gente, eu vi o acessório, foi um acidente terrível, eu desci todas as mensagens de todos os grupos e não vi nada Aí eu abri o Facebook, eu desci uma postagem e tava lá o acessório de cabelo novo, aí eu fiquei... E eu também vi algumas coisinhas, assim, um adereço ao outro. Não vi muita coisa, então é tudo verdade as minhas reações aqui. Eu entrei no Covid, fiz desafio sem olhar o adereço. Foi, assim, uma coisa bem louca. Uau! Tá, vamos começar pela tabela do rally. como sempre. Vamos ver a arte dessa tabela sem olhar o acessório. Tô tapando, tá? Tô tapando, tô tapando. Primeiro, que vocês sabem que eu não gosto quando tem fundo branco. Quatro peças aqui dessa, dessa tabela que tem um pouquinho de desenho, o resto é fundo branco. Isso já me irrita um pouco, isso já me deixa um pouco assim desanimada. Mas vamos lá, vamos descer tudo sem olhar. Aí a gente começa lá de baixo, vendo direito as coisas, né? Beleza, tudo desceu. Ok. Ai gente, deixa eu contar pra vocês que eu não ganhei aquela calça que eu falei no vídeo do Rally do mês passado de outubro. Eu amei uma calça que tava na bolsa média e eu não ganhei ela, gente. Ela ficou até o final, ela foi a única coisa que eu não ganhei da tabela do Rally inteira. Então eu não vou falar que eu gosto de nada aqui, porque senão eu não vai eu não vou ganhar também. Então vamos lá, temos um top, dois vestidos. Três tios péssimos. Um... Tava bem variado até os prêmios aqui. Tem até a calça. Ah, não. A tiara de emoji voltou. Gostei. E a fotinha aqui parece ser um latte. Quem joga land sabe, né? Que parece um latte esse daqui. Beleza, vamos pra bolsa média. Três casacos logo de cara, assim, da Luísa Spagnoli. Um casaco que parece muito um que já tem no jogo. Que que é isso? Steve Boy. Ah, por isso que é estranho. Temos coisas estranhas na bolsa média. E é um caputino com marshmallows. Nada útil essa informação. Agora, na bolsa grande, galera, antes de olhar, quando postaram o print do que tinha na bolsa grande, eu vi que tava e 7 mil, eu acho, não sei. O valor da bolsa grande, eu fiquei assim, revoltadíssima. Eu fiquei, que gente, a última bolsa valia 20 mil, eu ganhei subi de nível super rápido e agora vai valer 8 mil. Eu não vou gastar dinheiro fazendo rali feroz pra ganhar essa micharia né? Era essa imagem aí que vocês estão vendo. Foi isso que apareceu pras pessoas no começo. Apareceu pra todo mundo, na verdade, eu não vi porque no caso eu não abri, né? Todo mundo ficou revoltado, todo mundo começou a xingar na página do COVID e eles responderam as pessoas, gente. Pela primeira vez na história do COVID, o COVID respondeu os comentários da foto do Facebook, porque as pessoas estavam realmente tipo, nossa, como assim? 8 mil prêmio da Bolsa Grande, sempre 20 mil, como é que baixou tudo isso? E eles falaram que erraram tudo ali, só que, gente, isso foi horrível, porque todo mundo ficou desanimado logo de cara, depois eles arrumaram, mas vamos ver o que, que eles arrumaram aqui, né, o pacote de, de 2000 e coisas da Laura The Witch, The Witch, Sempre são boas porque aparecem muito nos flashbacks Mas ó, 17 mil e 18 mil os valores Eu achei baixo, tá gente Eu achei bem baixo porque era 20 mil Da outra, então eu esperava uma coisa de 20 mil E outra de 18 mil E no caso veio de 18 e de 17 Então eles baixaram o preço Espero que isso não seja comum Espero que no mês que vem eles não façam isso Porque é muito chato Você gasta muito dinheiro no salis e tudo mais Pra receber um bagulho ruim Então assim, não tem roupa, né Um kimono, um par de brinco Brinco não de colar e, e anel e aqui uma bolsa. E agora, gente, a gente vai ver aqui que eu já, já dei uma pesgoiada. Que é o acessório. O que eu tô olhando aqui? que isso? é isso? Um, é um monte de estrela jogadas no cabelo. Não tem começo, não tem fim, não tem meio. O que, que é isso? Ah, e esse aqui é a fotinho da bolsa grande. Que eu não sei nem que bebida é essa. Vamos ver direito esse acessório aqui. Ah, gente. E os prêmios são inverno 2019, claro, né? Agora que a gente já chegou em novembro, a estação vai mudar logo, logo. É, normalmente ficam duas tabelas do Rally da mesma estação. Nunca mais que isso. Inverno logo, logo vai começar. A gente vai sair desse negócio todo preto de Halloween. Que a galera já tá, né, saturada Vamos lá então Aqui nós temos Tá, vamos olhar os níveis 8, 17 25 Legal, você... você pula do 8 pro 25 Não é rápido Mas não é tão difícil quanto chegar no 60 Então é tranquilo Aí 44 aqui que nós temos E 64 Péssimo gente, horrível Horrível, eles fizeram umas estrelinhas e jogaram no cabelo, não tem corte Onde que isso é uma headband, que é uma faixa no caso Onde que isso é uma faixa de cabelo? Eu só tô vendo um monte de estrela jogada na cara como se fosse um... Eu vou representar Isso aqui é meu paninho de limpar a maquiagem, ó Você faz assim Tá exatamente assim, ó Tá assim Isso é uma faixa de cabelo agora? Tá assim o acessório, um monte de estrela nesse espaço de... Branco aqui Péssimo gente, péssimo Feio, simples, eu não quero ganhar isso Tá, vou ganhar, beleza Vou usar em todos os desafios, já que não representa porcaria nenhuma Péssimo gente, eu odiei Sério, eu achei simples Feio, não tem início, não tem fim É umas estrelas jogadas O melhorzinho que eu tô olhando aqui É o preto da ponta, que é o side blowout Do nível 25 É o melhor, é o que tá mais assim Mais colocado certo O resto tá horrível, péssimo Vou até usar isso aqui de tristeza. Agora vamos ver os adereços novos do mês. Eu vi que tem uma coisa bem legal assim, eu vi de relance. Mas vamos lá. Primeiramente, eu falar sobre esse botão aqui, gente. Eles não precisavam ter feito dois buquês. Eles poderiam ter simplesmente feito um lado e inverter. Porque esse aqui não tem dois buquês, ó. Quando a gente ganhou, não veio dois buquês. E agora eles só inverteram, né? Esse aqui tá certo ainda. Agora, isso aqui, gente, que que, que coisa horrorosa é isso? Virou para cima o negócio não? vai carregar um negócio assim? Tipo, e é bem na ponta, né, né? Ai, vamos começar na mão mesmo. Vamos ver o que tem. Black Friday shopping. Já é uma dica que vai ter Black Friday dentro do cover, Senão eles não iam colocar isso. Esse agora já vimos. Isso aqui parece já são de graças, mas é novembro. Novembro que tem são de graças, é dezembro, não é? Isso aqui já, já vimos antes também Agora esse buquê é diferente Pra que tanto buquê, minha gente? Ué, a gente não ganha um desse no Pacote aqui Achei ruim, eu odeio buquê Pra que tanto buquê? Você sempre vai usar o mesmo que você acha mais bonito Pro mão esquerda tem alguma coisa diferente? Não, tem nada diferente Vamos pra frente agora, de novo Esse violão oh. Jornal, gente, que fofo Que roupa feia desse bicho Ok, isso aqui eu achei bem legal Mas fica cortado ali Poxa, isso aqui é uma peça tão bonita pra ficar cortado Não faz sentido Costas e asa. Bo... Sério que é só isso? Isso tá zoeira com a minha cara Veio só um adereço de costas do mês foi isso, gente. Essas foram as minhas opiniões sobre as coisas novas do mês de novembro. Me comenta aqui embaixo o que você achou. Estamos tendo três vídeos no canal aqui por semana. A gente tem vídeo no domingo, na quarta e na sexta, que é o consertando Covid. E por favor, gente, se inscreva no meu canal. Me ajuda a chegar a 2 mil inscritos nesse mês. Se vocês fizerem isso, eu vou ficar muito feliz. Vocês não estão nem entendendo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito. Não esquece de comentar, de curtir, de, de fazer tudo. Tchau!